Rapaziada, a vida vai te dar oportunidades, beleza? Então você, mano, tem que agarrar essa oportunidade que a vida vai te dar. Nada cai do céu, mano. O bagulho não vai cair do céu, tá ligado? Então, mano, pega essa oportunidade. Eu só preciso dessa. Eu só preciso dessa oportunidade. Pega ela, mano. E agarra ela, mano. Agarra essa oportunidade, mano. Tá entendendo? Não, não, não foi dessa vez, mas tipo, a vida pode te dar mais oportunidades. Não é só uma. Às vezes a vida te dá várias oportunidades. Até você pegar a visão, tá ligado? Ela te dá várias oportunidades, mano. Mas aí você ficar panguando, mano. Ficar panguando falando, ah, é difícil. Ah, não vou dar conta. Ah, não sei o que, Pro fulano é mais fácil. Foda-se se pro fulano é mais fácil, mano. Foda-se. Nunca foi fácil, velho. Nunca, nunca, nunca. Então bora, velho Vamos fazer essa porra aqui, velho Pera aí Calma, vamos passar essa porra aqui Dale Dale Dale Tá indo, tá indo Agora vai, agora vai Nossa, precisa secar a mão Vai, cai meteoro aí Não Beleza Beleza Safe Agora eu te peguei, velho agora eu peguei esse bicho aqui Foda-se essa corinha, foda-se Nem quero, foda-se, foda-se Nem quero E agora, mano? Pra onde que eu vou, mano? Pra onde que eu ia, mano? Pra onde que eu ia ali, velho? É ah, ah, eu penduro Naquele negócio também, aquele negócio não é pra pegar Não, aquele negócio é de pendurar, mano eu achei que aquilo lá era negócio de pegar, mano, é de pendurar, mano. Aquele bagulho é pendurado, tá vendo? Faltou essa informação, véi. Vambora, rapaziada. Não, não, não, não, não. Mas dá tempo, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pega aqui, estica pra lá. Pega de cá, estica pra lá. Sobe, sobe lá em cima, lá você pega vida, tá de boa. Pega esse bicho que ele dá uma moral, aí. Ele te dá muito tempo. Pega esse pontinho, volta pra lá. Pega aqui o bagulho aqui, esticou. Pega outro, dá outro aí, bicho, dá outro. Ó, oh, daqui, pra lá, daqui, pra cima. Vai! Caralho! Caralho, aqui eu não tinha ido. Caralho, rapaziada, conseguimos, velho. Jamais desistam, rapaziada. Nunca desistam, velho. Oh, velho. Oi Kenzie, gostei muito da nossa noite ontem. Como prometido, vou depositar sua skin agora? Não, não precisa da skin não, mano. Não precisa da skin não. o é so Prime que é melhor, não precisa da skin não. <risos> Dá pra matar esse cara aqui, será? Você tá a três? Falta muito. Tá sem flash. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Bora então. Falta que ele vai ter aquela skill. Opa, boa. Dá pra dar um daninho, hein. Ai, caramba. Ó. Oh! Só matar, só matar. Boa. Boa. Nós ganha, nós ganha, nós ganhamos. Ganha. Vai, bate full, bate full, Dudu. Nós ganha, É isso, <risos> pai. Bora, fio. Tá doido? Bora. Tá tirando esses caras, velho? Pelo amor de Deus. Será que eu tento esse dive? O galho não tá seis, né? O foda é que o Olaf tá aqui, velho. Eu acho. Ele tá sem, ele tá sem, sem flash ainda, vai voltar daqui a pouco Nossa que dive clean mano Tá morto chefe, não tem pau de você correr não doidão, Você tá morto chefe Não tem para você correr O Olaf tá lá você em cima correr. aqui ó, tá, ele vai invadir sua topside Tá, safe Alguém tem, que, alguém tem que guardar dentro do pit do bagulho aqui, mano. O cara pode estar fazendo pelo pinstoro, inclusive agora. Tá indo lá. Tá, eu vou caminhar junto com você. Se ele tiver, nós matamos Vou gastar o B. Se tá side, eu acho difícil. Ele tá é, eu também. Só se ele tiver muito na loucura. Ó, oh, tá fazendo. Sabia, viado. Traz, traz pra mim que nós mata. Volta pra mim, Dudu. Ah, nem precisa. Ai, caramba. Achei que cê foi mal, achei que você ia de vez Bazuquei o, assim. o maluco, velho Eu sabia que ele ia fazer isso, mano Main jungle tem que ter essa malícia, fi Ah, velho, essa carne vai dar mó rolê de vida louca, quer ver? Tô chegando ah, não, peguei, peguei, peguei Ó, oh, o galho vai vir ah, de brinde vai, vai, vai, vai, vai, eu chego, chego, chego, chego Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aham, uhum, pega o EZ qualquer coisa. Tá, você high pra dissipar, puxar isso aqui e levar a torre pra ser first break, velho. Tá com uma ah, placa. É, é. Meu medo é o Olaf, mas tem um art ali. Ah, deixa eu te mato o Olaf. Ó, oh, é é. se eu der silence, eu acho que o Rakan pega? Não, tá. Tá, tô vazando. Você fez o break, né? Foi. Muito bom, muito bom, valeu a pena. O galho flashou aqui. Se o seu ping foi estável, melhora pra caralho. Ih, Mier, aí você tá tropa, e aí. Aí tá perdendo. Aí, pelo amor de Deus, velho. Ô Marquinhos, hoje não vai ter piada, tá com pra não ser piada aqui. Véio. Graças a Deus, quem que foi o herói pra dar um beijo nele? Marquinhos! aqui. Meu herói, obrigado, guerreiro. Não, até você, bravo, mano. Bravo, bravo, bravo. Ah, <risos> Aí é foda, né? Véio? Eita, será que vão precisar de mim ali? O Kongzão? Nossa, o Kray é jogou traíra, bem, mano. Véio. Traíra, traíra, traíra. Ah, não é traíra, Dudu. É... É... Realista. Sincero. Aí é foda, eu vou anotar esse mid aqui, velho. Gastou, e gastou, e gastou, que Quer aí quer ir? Ah, não, não, não, não, não, não, hum, não. Quase que eu te matei. Quase que eu te matei, velho. Eu vou ficar triste assim, mano, você falando mal das minhas piadas. Justo você, velho. Qual é, Mas eu sempre hum, falei eu posso, mal das suas piadas. Ah, não, não, não. Você falava um pouquinho bem, tá né, ligado? Olha o cara, rapaziada. Tá bom e mal, isso aqui. O que nós faz agora aqui nessa play? Ó. Vai pagar um dano Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Tô indo, tô indo. Ai, ai, não consegui ter, range, Se eu tivesse o E dava. Ah, galho sem ult é melhor pra nós lutar. Aham. Uh -huh. Eu tô sem ult. Tá sem flash, aqui, tá sem smite faz. o cara, tá sem smite o cara. Dá pra só fazer. Só faz, só faz, só faz, só faz. Ó, se ele aparecer eu voltar, mas eu vou querer garantir o drag estava que você tá em casa, que eu... eu calma, calma, calma, eu... é porque eu quero ficar nesse posicionamento pra ultar. Guivara, Guivara. Foi mal, foi mal, mas deu certo. aceita aceito. Nice. Tu, tu, tu, tu. Nossa, já tá um pé da alma agora que eu vi, velho uh Aham, -huh, mais um e a gente pega mesmo. Ah, ela nice. fez a Mercury, velho. O MR vai fazer a build de Death's Dance ainda, esse Olaf vai morrer rapidinho pra mim quando eu pegar a Morello. Vai. Qual skin que... é essa da Riven? <risos> Ah, uh, da Riven? Sabe que eu não vi qual que era a skin, velho? eu acho que é campeonato. Campeonato, mesmo. Acho que eu vou de mid, velho. Ah, o Olaf tá aqui, velho. Eu mato ele, velho. Cuidado, hein, com o W do Galho. Boa! Ai! Eu errei uma Shurikin, eu acho, velho. NA, velho. Eu também bem precisava. Ignite ali também. Acho que se eu tivesse o Rei destruído, se pá, eu conseguia, velho. Consigo o telinho 1.000. que ganhei uma fight, tá suave. O Zai gastou um flash aqui que nem precisava, velho. Ó o Rivin aqui, Ai. fudeu fiado. Peguei. Dá-lê. Vou dar Ele tá de Tab... Eixi. O gente Ó, oh, ele pegou a MR mesmo A Riven, hein, mano Ousado, velho Nossa, acho que eu tinha que ter parado meu B, véi E os caras ficaram ali Não, foi troll deles Foi troll, foi troll deles. deles Foi Deixa eu morrer, deixa eu morrer Ele que ele tá morto ainda, véi Ele morreu, ele morreu, ele morreu Acho que sai, saiu, ah. saiu ai o Kevin não quis matar ele, véi Humilde Só só sogrinha Mano, se meu ult vai... voltar aqui que eu faço milagre, véi Nossa, eu regaço, eu regaço aqui, eu regaço Boa porra! Boa porra, caralho! Falei mano. que eu regaço, fi. Bora. Bora, bora, bora, bora. Mandar GG aqui. Eita, Ziquei no au. Achei que esse cara ia dar FF, viado. Mandei GG no automático. Nice, <risos> rapaziada, jogão, fi. Caralho. Caralho, veio velho. Não, aplicamos essa aqui, pelo amor de Deus, velho. Nice. Well played, well Bom, played, MR. Eu fiz alguma Mas. coisa indiretamente nesse jogo, né? diretamente. Ô Mr, e esse seu Prime aí, pai? Tá com quem, mano? Só assim perguntando. Rapaziada, pensa o Mier, nós acabamos de ganhar dele de Olaf. 21. Acabou de passar os PDL pra nós e deve ser um 21 também e ainda vai liberar o Prime. Pelo amor de Deus. <risos> aí ah, não, aí não, não aí, aí, pelo amor de Deus.